2023 está sendo um ano tão incrível para os games que até jogo que ninguém botava fé está chegando e surpreendendo positivamente. Vejam só. Ok. Luiz Guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje é dia de trazer aqui para vocês mais um vídeo sobre X-Defined, ok? Esse é um dos jogos da Ubisoft que, antes mesmo de ser lançado, ele já tinha se envolvido em várias polêmicas. para quem não lembra, esse jogo aí é aquele que, nas comunidades, o pessoal dizia que tinha copiado elementos do Modern Combat Versus, que é aquele jogo mobile lá e tal. E isso, por si só, já é muito engraçado, porque esse Modern Combat Versus, ele é um jogo da Gameloft. E, para quem conhece aí, sabe que a Gameloft ela é conhecida por meio que sim, inspirar entre aspas aí em vários outros grandes jogos eu já falei sobre isso num outro vídeo aqui fiz um comparativo bem interessante e eu vou deixar no card aqui caso vocês queiram ver depois aí beleza dá uma olhada lá porque vale a pena ficou bem maneiro o vídeo mas vamos lá né eu quero trazer para vocês aqui uma verdadeira reviravolta que aconteceu aí com esse game no caso com o X define como vocês já devem estar cientes por aí, no último dia 13 de abril a Ubisoft ela liberou um beta fechado do X Defiant para que o pessoal pudesse testar, né? O tipo de coisa que a gente já está acostumado a ver aí na indústria. Só que, adivinha só, as pessoas estão gostando desse negócio. Quem diria, né? Eu não sei se vocês lembram, mas quando esse jogo foi anunciado, ele sofreu um hate assim absurdo. Na verdade eu acho que ninguém apoiou esse projeto, ninguém mesmo, eu não via ninguém elogiando esse negócio, ninguém dando nem o benefício da dúvida né, todo mundo achava ele muito genérico, achava que ele ia flopar já no lançamento e tal, mas a verdade é que o jogo ele tem se mostrado já nessa beta, ele tem se mostrado bem sólido, um jogo bem focado, aquele tipo de jogo que é simples, mas que cumpre bem o propósito dele, sabe como é? Hoje em dia a gente tem muito jogo com esse negócio de querer ser tudo, de atender a vários estilos e tal, e acaba fazendo tudo de uma forma bem medíocre. Aliás, como alguns jogos da própria Ubisoft que foram muito criticados no passado, como um certo Ghost Recon Breakpoint que queria ser The Division, né? quem lembra aí? Mas enfim, X Defined não é assim, beleza? Ele é um jogo que sabe muito bem o que quer, é, e isso talvez seja a maior qualidade dele, beleza? Pra quem não sabe, o X Defiant ele é um FPS de arena clássico, daqueles bem rápidos, né? com mapas pequenos, é, focado na trocação mesmo, sem espaço pra muita coisa além disso. Ele tem também um esquema de habilidades ali, tem gente que diz que é uma cruza entre o COD e o Overwatch, vejam só o jogo ele vai ser free to play e cross play que são duas excelentes notícias aliás é bom avisar aqui também que o jogo ele vai estar disponível para todas as plataformas Ok esse beta aqui ele só tá disponível para PS5 para Xbox Series e PC mas no lançamento ele vai estar disponível para todas as plataformas só acabou gerando aí alguma confusão então é bom né tirar essa dúvida logo aí do pessoal beleza então, uh, o X ele está chegando aí nesse estilo onde o COD reinou durante muito tempo. Hoje em dia é bem verdade que, com o sucesso do Warzone, o COD meio que deixou em segundo plano uh, os modos que seguem esse estilo aí, né? Os desenvolvedores fizeram mudanças, né? várias mudanças pontuais ao longo dos anos, aí. nem todas agradaram. Aliás, a maioria não agradou muita gente e uma lacuna enorme foi se abrindo aí nesse mercado. É aí que entra a Ubisoft. Todo mundo sabe que a Ubisoft ela tem tentado aí várias vezes de qualquer forma emplacar algum jogo free to play nesse formato infinito. Eles tentaram os Battle Royale com o Hyperscape, com o próprio Ghost Recon Frontline, tentaram Mobile com aquele Elite Squad. Outros tantos foram cancelados aí, mas é fato que eles estão tentando. E o X-Defined parece ser mais uma dessas apostas aí, mas esse aqui parece que vai pegar porque eles focaram exatamente nos pedidos da comunidade. Tudo que os fãs antigos desse estilo, que jogavam os codes antigos lá e tal... Tudo que eles queriam, os desenvolvedores aqui foram adicionando, né? No caso, um combate frenético, aquele minimapa com assistência, né? Mostrando a posição do pessoal que tá atirando, sem o polêmico SBMM nas partidas casuais. Esse é o famoso skill-based matchmaking, que é aquele algoritmo que pareia os jogadores, né? Pelas estatísticas e tal. E segundo muita gente da comunidade, isso tira muito o fator de diversão, porque cada partida se transforma. Transforma numa batalha épica, basicamente, né? O guerreiro fica ali num nível de tensão altíssima, o que evidentemente não deveria ser o foco é, de uma partida casual, né? Pois é, em X-Defined não vai ter isso, pelo menos nas partidas casuais, nas ranqueadas, evidentemente, vai ter. Os oh senhores oh estão fazendo o oh seu oh coordenador oh muito oh feliz, oh senhores e aí eu acho engraçado aqui porque a Ubisoft ela já foi tão criticada por ter tido um péssimo planejamento ultimamente é, e agora ela está sendo elogiada né exatamente por essa questão aí do planejamento do tratamento com o desenvolvimento desse jogo contratou vários desenvolvedores que trabalharam nos códigos antigos já que esse era o foco e aí a ideia era trazer essa experiência para o desenvolvimento mesmo Adiaram o lançamento do jogo Quanto eles acharam que era necessário Para fazer E agora eles atacam o mercado Num timing perfeito Exatamente no momento que o líder Dos segmentos, né, no caso o COD é, Ele está no seu momento mais frágil tá parecendo até uma passagem Aqui do Sun Tzu em Arte da Guerra Ou seja, atacando o inimigo No ponto fraco No momento mais frágil O conceito de estratégia mas, enfim, aqui eu tô me referindo ao modo multiplayer do COD, né? O Warzone eu sei que ainda faz muito sucesso, provavelmente vai passar vários anos fazendo ainda, mas o modo Arena do COD, ele vem sendo criticado pela comunidade já tem bastante tempo. E o X Fight ele chega como uma excelente opção aí pra quem curte esse estilo, a verdade é essa eu joguei o jogo aqui durante um tempo uh, infelizmente eu não consegui capturar a minha gameplay especificamente porque deu um, um erro aqui no formato não sei direito o que foi que aconteceu aqui eu acabei ficando sem tempo para poder regravar, mas sem problema eu coloquei aí umas cutscenes, umas gameplays aleatórias, o que importa mesmo é trazer a minha opinião, né? o que eu achei do jogo uh, eu achei o game bem redondo, sem nenhum bug, né? vocês sabem que esse não é exatamente o meu estilo de shooter, aqui no canal o foco são os táticos, mas, por incrível que pareça, eu achei o jogo bem divertido. O mapa do The Division é sensacional, dá uma noção muito clara de como seria jogar The Division em primeira pessoa, seria realmente incrível. A gunfight do jogo ela é muito boa, muito fluida. A Ubisoft já tem muita experiência nisso, né, com tantos shooters que eles já fizeram. E aqui é um ponto alto, com certeza. Infelizmente eu não consegui jogar muitas horas, mesmo querendo jogar, tava mesmo interessado em jogar mais, mas eu só consegui jogar ali umas duas três horas, não consegui jogar mais porque atacou aí a, a minha cinetose pesado, né? talvez por ser um, um jogo muito frenético muito provavelmente, aliás essa é a proposta mesmo do jogo então não tem nada errado com isso, ok? é mais uma coisa minha mesmo pra vocês terem uma ideia, é, esse vídeo aqui, ele devia ter sido postado ontem, só que eu não conseguia editar exatamente porque depois que eu parei de jogar, tava testando ali e tal, aí a minha cabeça tava doendo muito girando e tal, e aí realmente eu só consegui chegar ali, deitar tomar um remédio, dar uma relaxada para ver se voltava ao normal, mas foi Impossível editar, voltar para a tela do computador ficou realmente impossível, foi tenso o negócio. Mas é isso, comenta aí embaixo o que, é que vocês estão achando aí do game, se já estão jogando ou se pretendem jogar. O beta vai até dia 23 de abril, então aproveite aí porque tá valendo muito a pena jogar, beleza? Se você ainda não tem uma key do jogo, já que é um beta fechado, fechado entre aspas, né? Porque basta entrar em uma das várias transmissões da Twitch aí que tá rolando o X Defined, assistir uns minutinhos lá e vai dropar uma key para poder você jogar, beleza? Então, sem problema, corre lá, assiste, pega Aqui e vai testar porque vale a pena. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.